No vídeo de hoje eu vou te falar sobre três formas de você comunicar conforto com muito estilo e peças da moda. Olá, eu sou a Marcela Damaso, idealizadora do meu atemporal. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se já, Aproveite, e já curte esse vídeo e ativa o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. Bom, gente, nem preciso falar que nessa quarentena a gente priorizou muito conforto, né? Seja para ficar em casa jogada no sofá assistindo série, como para trabalhar. E... É muito interessante a gente precisar de um, de um tempo desse para entender que o conforto também pode fazer parte do nosso dia a dia. E eu acho que o item que foi mais, assim, é, usado para ficar em casa foi o pijama, né? Tinha uma galera, assim, fazendo call com a parte de baixo... Do pijama e a parte de cima, com uma camisa ou com uma blusa legal, só né, para aparecer realmente esta parte. Então a pessoa se arrumava da cintura para cima, mas priorizava total conforto embaixo. Conforto é algo que é muito, é inegociável para mim. Eu gosto muito, eu priorizo muito e eu não acho que o conforto deveria ser algo que a gente precisasse ou pudesse deixar de lado. Eu, se eu vou atrás, se eu preciso comprar um sapato, por exemplo, e eu vejo aquele sapato, ele é maravilhoso, eu me apaixono por ele, e eu quero levar, experimento, e ele tá é, apertando meu dedinho, ou ele tá machucando meu calcanhar, a paixão, o amor acaba ali na hora. É algo que não dá, porque eu já sofri muito com isso. Eu já tive que andar por quarteirões, é, subir ladeiras com o pé assim, Doendo muito até achar uma farmácia, poder comprar um monte de band-aid, colocar aquele mundo de, de band-aid no pé e no sapato até que eu conseguisse chegar em casa, e é óbvio, né? Eu nunca mais usei aquele sapato, aquele bendito sapato que me ferrou. Assim, ferida mesmo, sabe? O negócio sangrou, foi muito feio. Então, assim, né? Conforto é algo que eu não negocio e não é só de sapato, sabe, que a, gente, que a gente sofre, né, com desconforto. Pode ser uma calça muito apertada, muito justa, pode ser uma blusa que você fica toda hora puxando para baixo, principalmente essas ciganinhas. Gente, aquilo para mim é super desconfortável, porque eu fico toda hora puxando e não, não é uma coisa assim legal. Outra coisa que, é, que, que as mulheres às vezes nem pensam, né, Colocou uma saia e aí ela tá muito curta e você tá se sentindo mal, não tá se sentindo legal e começa a puxar, né? E fica aquela dança, né? Puxa a saia, dá dois passos, puxa a saia. Pra quê que você vai usar uma saia dessa? Pra te trazer, pra gerar desconforto e insegurança. mesma coisa é blusa, né? Roupa transparente. Ousou na transparência, mas aquilo... E é sempre assim, né? Nunca é teu estilo. Ousou na transparência. Não é o teu estilo, você fica com medo, né? Toda hora você fica com as mãos assim e fica tentando se cobrir. Isso também é uma peça desconfortável. O que algumas mulheres também não entenderam é que dá sim para você casar. Dá para andar junto de mão dadas, felizes para sempre. Conforto e estilo. Você não precisa priorizar um ou outro. Dá para você estar tá bonita de, de tênis, dá para você estar tá bem vestida de salto, dá para você estar tá maravilhosa com uma roupa super justa e dá para você estar fantástica, fabulosa com uma roupa ampla também. Então, coloque assim na tua cabeça. É, peça desconfortável é tudo aquilo que tira a tua paz e dá para você ser confortável e estilosa, bem vestida ao mesmo tempo. Mas o que eu quero te mostrar hoje é exatamente isso. Como você vai alinhar o conforto com o estilo, de três formas, né? Eu vou trazer aqui três peças: três formas de você usar, de você mudar a sua mentalidade e colocar é, mais conforto no seu dia a dia. A primeira forma de conforto que você vai comunicar é através do tênis. Eu sei que tem muita gente falando, né, sobre o tênis, que é, é gente que não se arruma, é desleixo, mas não é. Eu sou prova disso. Eu, Há uns dois anos atrás eu mudei radicalmente a minha forma de, de me vestir E de usar também tênis, eu usava muito a sapatilha, muito mocassim E eu consegui introduzir o tênis, era uma coisa que eu queria, que eu já buscava Porque eu achava que era muito mais legal, era cool, era... sei lá, dá o nome que você quiser Mas eu achava que eu ficava muito mais legal assim de tênis do que propriamente usando outro sapato Não que eu tenha abandonado os outros, mas eu consegui inserir o tênis no meu dia-a-dia. É, dia. E assim, quando eu falo de tênis, né, eu vejo que muita gente fala, ah, você tem que ter um tênis branco. Não, você não precisa ter um tênis branco, tem tênis maravilhosos, pretos, cinzas, coloridos, o que você precisa entender, na verdade, é se isso encaixa no teu estilo pessoal. Não adianta nada você ter um, um tênis maravilhoso, caríssimo, se você não vai se sentir bem com ele. E tênis também machuca o pé, tá? Um tempo atrás eu comprei um tênis que. Nossa! Na hora ele me pareceu muito bom, ele era um tênis para caminhada e ele era muito duro e ele machucava muito meu calcanhar. Então toma cuidado com isso também. Experimenta, testa, porque ele tem que estar tá muito confortável, porque senão não vai adiantar nada. O tênis você consegue usar assim de inúmeras formas. Você não precisa necessariamente ter um tênis branco, ele não precisa ser um Daddy Shoes, não precisa ser um, um Vans, um All-Star, não precisa nada disso. Se você achar um tênis legal, bacana, que combina com o teu bolso e com o teu estilo, esse é o tênis ideal para você. Quando eu falo de All-Star é porque é um tênis que é mais democrático e, assim, se você gostar ele vai com vários looks, ele é muito fácil de combinar, de coordenar com as suas peças. Mas se você não gosta, não tem problema nenhum, é só você achar um modelo bacana que encaixe no seu dia a dia. E aí dá para você usar com um vestido super justinho, dá para você usar com um vestido mais amplo, um vestido comprido, com jaqueta de couro, dá para ser um vestido super colorido com uma jaqueta jeans. Você pode usar também com alfaiataria e ele fica muito gente, mas muito legal. Com costume, né? Blazer e, e calça de alfaiataria. Eu tô vendo muitas mulheres usando e eu tô, eu tô gostando bastante porque tem umas combinações bem legais e aí você consegue fazer né, esse duo. Eu acho que eu uso muito tênis por conta disso também, né? Da desse, desse high-low que eu prezo tanto e, né, fico enfiando em tudo quanto é look meu, porque eu gosto bastante. E esse tipo de look traz bastante isso, ele quebra toda essa seriedade do, do costume com o tênis e traz mais é, formalidade né, para o tênis com o, o costume, com o blazer e a calça de alfaiataria. Vamos falar do moletom, né, o pessoal fala assim, ah, põe o um moletom, um moletom... Gente, o moletom é ele é um tecido, né? E você pode fazer é, blusa, calça, blazer, jaqueta, uma porrada de coisa de moletom. Usou-se muito no final da década de 60, nossa, no final da década de 80 e início da década de 90, mas usou assim muito mesmo o moletom. E nessa época eu ainda era criança e eu. E eu usei bastante. Só que assim, o moletom era mais largo, né, os conjuntos, eu usava sempre, né, o conjunto, estampado, da cor que fosse. E ele era sempre largo, é, remetia muito essa é a essa questão da, da esportividade, né. O moletom não era tão casual quanto é hoje. Então, você imagina, né, quando surgiu de volta essa onda do moletom, eu olhei pra mim e falei, não, não é, eu não quero não gosto de trazer tanta esportividade pro meu look e não é algo que eu queira. E aí você evolui, né? Você vai percebendo que tá legal, é, dá pra você trazer casualidade, agora tem vários modelos, tem várias modelagens, então por que não, né? E eu comecei a fazer uns testes e gostei. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é a parte de cima do moletom. É, mais folgadinha, mais larguinha, com uma saia mais arrumada, uma saia de tule, uma saia pliçada, né? High low de novo. Dá pra você usar também com, né, por cima de vestidos, dá pra você usar com jeans, aí você traz mais, é, é, fica muito mais casual, mas também fica super bacana. Dá pra usar com qualquer tipo de saia, saia midi, saia curta. Parte de baixo também do moletom fica super legal. É, dá pra usar conjuntinho, então assim, gente, o moletom, é... ele se mostrou bem democrático e você pode usar de diversas maneiras. Dá pra usar, assim, de N maneiras, é só você pôr a tua cabecinha pra funcionar e se inspirar também, porque se inspirar não é pecado algum, você vê a forma que você mais gosta de usar o moletom e usa. A terceira e última forma de você usar o conforto a seu favor, né, com muito estilo e peças da moda, é a jogger, a calça jogger. Essa peça, sim, ela nasceu para ser estilosa e confortável, porque ela traz essa casualidade, ela traz também esportividade e ela te deixa bem, super, mega confortável. Além do que, ela transita assim entre muitos estilos né, então você vê a mulher que tá usando com salto, salto bem fininho, é, com anabela, com tênis, com sapatilha, com chinelinho, com rasteirinha, dá para usar com uma porrada de, de sapato, de, de acessórios, com parte de cima, dá para usar tudo de moletom, dá para colocar uma peça com brilho, assim gente, é... Como eu falei, ela se, ela se mostrou muito democrática e muito estilosa também. Eu trouxe essas três formas de você inserir é, mais conforto para você começar a dar os primeiros passos, para você se sentir mais à vontade e não se achar desleixada. Eu também coloquei essas imagens para vocês se inspirarem e tem muito mais lá no meu Pinterest também eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para vocês entrarem lá no meu pinterest e se inspirarem tá é, é muito bacana uma forma e aconteceu não vou negar gente eu não, não inventei a roda não fiquei inventando coisa eu achei que o moletom não dava para mim eu fui lá e fui pesquisar nossa estão fazendo combinações bem legais acho que dá para agregar isso aquilo sabe no meu estilo e foi isso que eu fiz então faça também se você Acha que você não consegue ser feliz, confortável e estilosa? Dá uma olhada nesses looks aí que eu separei, para você se libertar e começar a, né, a aliar o conforto com o, o teu estilo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, vou reforçar aqui e compartilha também com outras pessoas. Com quem precisa ouvir que conforto pode sim estar aliado em muito aliado com o estilo. E o melhor, com o teu estilo pessoal. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!